Li os programas, assisti, como todas vocês, aos debates televisivos, às principais iniciativas dos diferentes partidos e digo-vos o que vi. À direita vejo um museu de velhas novidades. Vêm muito fortes no marketing, falam de crescimento e de futuro. O rebranding é fantástico. Chamam liberdade à precariedade, chamam livre escolha ao negócio da saúde e da educação, chamam libertação ao fim dos impostos sobre os milionários, chamam colaboradores aos trabalhadores, chamam clientes aos utentes da saúde, inventaram uma língua de trapos, deitaram-lhe confetes, e agora dizem que isto é um futuro para Portugal. Mas digam-me, digam-me, por favor, porque temos memória, digam-me, por favor, o que é um futuro de privatizações, de selvageria laboral e de roda livre financeira, se não uma repetição descarada do passado. Primeiro a direita veio como tragédia e agora volta como uma grande farsa.